pessoal, sem vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho, e dessa vez galera, como eu havia dito para vocês, estamos no segundo Sneak Peek do dia, sim senhoras e senhores, para o Sneak Peek mais épico, só para ver se tá gravando aqui, <risos> mais épico de todos, talvez o um Sneak Peek, talvez a atualização mais épica do Clash Royale até hoje, e... Vamos começar esses sneak peek, abrindo esses quatro baús muito mágicos. Quem sabe vocês vão ver aqui quais são as novidades. Eu já falei para vocês hoje três novas cartas e vocês já de, já viram aí no ar que teremos mais três novas cartas. Vamos ver se a gente consegue uma dessas três em algum desses baús. Vamos abrir o primeiro baú muito mágico e ver se a gente consegue mais uma carta nova, carta nova. Vamos ver a carta nova, carta nova, carta nova. Nenhuma carta nova nesse primeiro. Vamos abrir rapidamente para gente não enrolar muito. Vamos abrir aqui ver se a gente consegue carta nova, carta nova, carta nova. É, galera, não estamos com sorte, não estamos com sorte. Vamos abrir. Carta nova, carta nova, carta nova, carta nova. <risos> galera, nossa, sério. Vai ter que ser na prática, vai ter que ser na visualização. Porque aqui não vem, não vem carta nova, não vem carta nova. E não veio carta nova. Não vimos cartas novas aqui. Mas veremos agora as três novas cartas. E sim, senhoras e senhores, três novas cartas épicas que eu lhes apresento agora, vamos mostrar aqui nas arenas que fica mais fácil de vocês entender quais são essas cartas novas e como você vai fazer para conseguir essas cartas novas. Então a primeira carta lendária nova, nós estaremos desbloqueando a partir da Arena 4 que é a Arena do Parquinho P.E.K.K.A. Que é o Lava round. Essa aqui foi uma carta que já tinha vazado. Muita gente já sabia que ela iria vir. Mas agora sim temos ela com as especificações completas. O Lava round então, fica até o fim. Que eu vou mostrar um replay épico de batalha com, essa, com essas cartas. Então, pra vocês entenderem como elas vão funcionar. O Lava round é basicamente igual a gente tem no Clash of Clans. Que é uma carta aérea. Então, por exemplo, Bárbaros não vão poder atacar o Lava Hound. E ela é uma carta aérea. E ela funciona mais ou menos igual o Golem. Né? Ela tem vida pra caramba. E depois que ela morre ainda tem os Lava pups. Né, que os Lava -pupzinhos aí ó, os Pups vão ter 165 de vida e 45 de dano O Lava Round vai ter 2.900 de vida e 35 de dano Além de ser uma tropa bem lenta, tá galera? Vocês vão ver que ela é uma tropa bem lenta Vamos comparar ele com a vida aqui do golem, ele tem 2.900 e o golem tem 3.000, então dá pra saber aí que é uma carta muito parecida com o golem o espírito de fogo e a fornalha vocês já tinham visto no vídeo de antes se você não viu, dá uma olhada lá no vídeo anterior, pra... que vai estar tá aqui no card do youtube desse lado aqui ó, vai estar tá aqui no card do youtube um izinho pra você assistir o outro vídeo pra ver como funcionam essas cartas, eu já falei sobre elas no primeiro vídeo, e agora na oficina do construtor a Arena 6 muito cedo até teremos duas novas cartas lendárias, duas novas cartas, são começar falando do Spark, o Spark basicamente é um carrinho de, que carrega uma torre Tesla Que ela vai carregando como se fosse uma torre inferno de modo único Ela vai carregando, carregando e na hora que ela solta a pancada, olha só o dano galera O dano em área de 1300, 1300 de dano em área no nível 1 tem o Spark Então é um dano absurdo galera, absurdo, é sério é um dano monstruoso, ele custa só 6 de elixir, talvez a carta mais apelona do jogo, vocês vão ver no gameplay daqui a pouco. O Spark é, aqui sem dúvida, a carta mais apelona de todo o jogo, vocês vão ver, cara. Ela é uma carta fácil de counterar, porque o alvo dela é só terrestre, por exemplo, você coloca servos, coloca a horda de servos em cima dela, você acaba matando ela rapidamente. Mas ela tem 1.200 de vida, que é uma quantidade de vida bem razoável, né? Uma quantidade de vida bem alta, na verdade. E pra finalizar a última lendária de hoje, temos o Mineiro, uai. Mineiro, uai. Eu gosto de queijo. <risos> Galera, temos um mineiro que não é o um mineiro de Minas Gerais, é o um mineiro que cava buracos, é o um mineiro que vocês vão ver como ele funciona Mano, o mineiro consegue passar por debaixo da terra, mano, e ele vai pra qualquer lugar do mapa, é como se fosse um feitiço Você pode colocar o mineiro em qualquer lugar do mapa, só que ele é uma tropa que custa 3 Elixir apenas, tem mil de vida e causa 160 de dano, então é muito muito doido. O dano na torre da coroa vocês podem ver que é um dano um pouco diminuído para não ficar tão apelão assim. E ele só ataca corpo a corpo. Também não ataca tropas aéreas. Essas foram as cartas. Então nós temos aí todas as novidades e vamos então para o gameplay para vocês verem essas cartas funcionando. A gente não conseguiu é, essas cartas com quatro baús muito mágicos ganhados aqui em batalhas, mas vamos ver aqui então uma batalha usando aqui as cartas lendárias para vocês verem como elas funcionam. Para começar, eu vou trazer para vocês aqui uma batalha de tudo no nível máximo. Então, todas as cartas lendárias no nível máximo. Eu batalhando contra eu mesmo, uma vez no, I uma no iPad e uma no iPhone, só para dar uma noção aí. Então, eu quero mostrar para vocês aí, olha só o Mineiro. Eu coloquei ele no lado errado, eu coloquei ele de maneira errada aqui, só para vocês verem como ele anda e tal, como que ele funciona. Olha só, eu deixei ele aqui só para vocês vis conseguirem visualizar ele dessa maneira. Temos aqui também, eu coloquei todas as cartas novas nesses, nesses baralhos. Então, temos aqui a fornalha temos os feiti os espíritos espíritos de fogo Tá vendo como são três e a Fornalha invoca dois? Mas como eles dão dano em área, aqueles dois da Fornalha combatem aqueles três que eu mandei. Então agora eu vou mandar um Lava Round dos dois lados pra vocês verem. Olha só, o Lava Round nível 5, ele é. o do adversário ele é vermelho, o seu ele tem detalhes em azul. E olha só como ele é lentão, galera. Ele é bem lentão, só que ele pula o rio, então ele acaba sendo um pouquinho mais rápido do que o Golem, por exemplo. E ele é uma tropa muito forte, muito forte mesmo. Outra alteração que tivemos aí a partir da próxima atualização é que agora os feitiços... Por exemplo, feitiço de gelo, feitiço de veneno, tem essa borda aí vermelha ou azul, se for, se for do seu lado a borda vai ser azul, se for do lado do seu oponente a borda vai ser vermelha pra delimitar a área do feitiço, então vai ficar mais fácil de você saber onde você colocar suas tropas. Vou deixar os Lava Hounds morrerem para vocês verem os Lava Poops, vocês vão ver que ficaram, ficaram bem bonitinhos os Lava Poops, olha só, bem bonitinhos mesmo. E do outro lado, eu coloquei a carta mais apelona da atualização, que, são o, que é o Spark. Então pode notar que ele é um carrinho, ele vai andando. E aí ele gradativamente vai aumentando o seu poder. Quando ele encontra algo no na, na, na local de ação dele, ele solta tipo um raio. E olha só, um, um Spark acabou matando o outro, porque ele dá mil e tantos de vida de dano, cara. Uma porrada só. Então imagina só ele chegando aqui numa torre de 3.600 e dá 1.500 de dano. Mil e, é, acho que o Spark de nível alto deve dar muito, muito dano, então ele vai tipo, praticamente tirar metade do, da vida de uma torre com uma porrada, então é uma coisa absurda, coloquei os esqueletinhos aqui os guardas, pra vocês verem como eles funcionam e os guardas, olha só o mineiro como ele atravessa todo o mapa, viu galera os guardas são uma ótima carta para counterar o Spike. porque os guardas ele tem um escudo. Então, quando o Spark ataca, ele acaba quebrando o escudo dos guardas e não mata eles. Aí os guardas vão lá e matam o Spark. Então, é uma carta boa para dar um counter aí. Agora, eu vou colocando gradativamente todas as cartas de maneira igual para poder, de fato, vocês é, verem a mecânica das, das cartas, verem como elas funcionam. Eu achei, sem dúvida, que o Spark... Vai trazer uma nova mecânica pro jogo O Lava Round vai trazer uma nova mecânica pro jogo O Mineiro vai trazer uma nova mecânica pro jogo Vai ter decks especializados Em Spark, vai ter decks especializados Em Barracas com a é, Fornalha Vai ter decks especializados em Tropas Aéreas Com Lava Round, vai ter muita coisa nova E pra você se adaptar a isso Vai ser como se você estivesse aprendendo a jogar agora Olha só, na morte súbita Eu vou acabar dando uma acelerada aqui pra gente ver uma, Depois uma batalha de fato é, Contra outros jogadores e tal Pra vocês verem aí, vocês viram aí que os esqueletinhos Acabaram tomando o dano do Spark, mas não morreram Exatamente porque eles têm um escudo, assim como eu falei E, vá pra finalizar aqui você, tá bem? Eu vou deixar bem acelerado, porque agora já não tem mais o que mostrar Mas eu só quero mostrar, viu só como o Mineiro Ele atravessa toda, todo o mapa Você pode colocar ele em qualquer lugar que você quiser Que ele acaba indo pra onde você quiser Imagina você combar o um Mineiro, por exemplo Com o um Feitiço de Gelo Você joga ele em cima da torre, congela E aí ele vai lá e fica batendo na torre, batendo na torre Então é uma carta muito, muito versátil também O Mineiro Porém, ele é uma, ela é uma carta que não funciona para defesa, né? Então, ela é uma carta exclusivamente de ataque. Então, você vai ter que ter outras cartas de defesa caso você queira usar o mineiro no seu deck, beleza? Então, temos aqui o deck, basicamente com todas as cartas novas. Temos aqui seis cartas novas. Então, temos duas cartas antigas, que é o Feitiço de Veneno e a ordem de Servos, só para completar o deck mesmo. E vamos mostrar aqui uma batalha que eu fiz aqui contra outros jogadores para vocês verem como funciona de fato. Então temos aqui uma batalha com aquele deck que eu mostrei pra vocês, uma batalha contra um cara que eu nem sei quem que é. Mas enfim, ele tá num clã aí que tem agora um símbolo novo. Se vocês viram aí, os símbolos dos clãs teremos várias novidades relacionadas aos símbolos dos clãs. Vai ter muita coisa nova. Então vocês que já repararam aí pelas pequenas alterações já estão ligados. Que tem várias outras mudanças, é, além de, das novas cartas, além das novas mecânicas, além de todas as novidades. E olha só, eu comecei ali jogando o Mineiro lá na frente para quebrar aquela, aquele coletor de elixir do cara. Vocês viram que o Mineiro funcionou bem. E aí ele veio com o Spark de nível 1 pra cima de mim e eu fui com um lava-round de nível 5 pra frente, galera. Então, o que, que eu fiz? Eu colo... Olha só como... Esqueci de dizer. Os espíritos de fogo counteram, assim, de modo absurdo, aqueles esqueletos guardiões. Por quê? Porque eles dão três danos em seguida. Então, o, dano... o primeiro dano vai lá e te quebra o escudo e o segundo dano vai lá e mata os esqueletos. Então, dá pra ver que realmente é algo... Muito, muito bom pra counterar de forma eficiente. E agora vocês podem ver que eu já joguei o meu lava round. Meu lava round tá tankando. Coloquei meus gordiões e joguei meu mineiro lá na frente. O que deu um dano assim absurdo no cara. E aí ele já foi chegando lá pra frente. Eu coloco a fornalha aqui e só pra controlar o dano mesmo, galera. Vocês podem ver que eu tava um pouco mais forte que ele. Ele ainda acabou não não upando muito ali as suas coisas pro nível máximo. Mas olha só: um dos defeitos do Spark, e você tem que ter isso em mente pra você counterar ele, é o fato que ele demora pra ser carregado. Então, quando você coloca ele em ele ainda não é eficiente, só depois que ele carrega aquela primeira pancada fortona é que ele se torna muito eficiente E olha só, os espíritos de fogo pulando em cima ali da, da barraca, e vocês vão vendo o dano que ele dá O cara ficou ali com muito pouca vida no final, eu só terminei de eliminar a barraca dele com meus espíritos de fogo O espírito de fogo dá bastante dano galera, bastante mesmo Ou a pena que depois que ele, ele ataca ele morre, então por isso que ele tem que dar mais dano do que os demais por exemplo e aí, tudo que eu precisei fazer foi acelerar aqui a partida, botando pressão no cara Coloquei o meu Spark de nível 5 e reparem o Spark de nível 5 como ele é forte Olha só, o Spark de nível 1 ataca o de nível 5 e o de nível 5 não morre então, vocês podem ver que o de nível 5 tem muita vida. Eu vou mostrar para vocês todas as cartas lendárias no nível máximo Para finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido todas as novidades. Eu acho que esse é o último sneak peek, não vai ter mais nada para mostrar pra vocês. E eu quero mostrar aqui, então, por exemplo, o Spark de nível 5. Ele tem 1.752 de vida, então ele não morre por uma porrada do Spark de nível 1. Ele dá 1.898 de dano em uma pancada. Então, é um... É algo absurdo, é algo muito forte mesmo. O alcance dele não é grande, então ele não é assim tão apelão nesse ponto. O que eu achei mais apelão no Spark, apesar do dano ser gigante, é o custo de apenas 6. 6 é muito pouco, cara, é um gigante, um gigante real, então tem que, sei lá, talvez ser revisto isso daí, mas assim, é uma carta que vai dar uma mecânica totalmente nova, vamos dar uma olhada então no Lava Round de nível máximo, o Lava Round de nível máximo vai ter 4.234 de vida, apenas 51 de dano, ele não é uma carta pra dar dano ele é uma carta para receber dano enquanto seus Lava pups vão ter 240 de vida e 65 de dano, assim como no Clash of Clans, o Lava pup tem mais dano do que o Lava Round, os Espíritos de Fogo de nível máximo vão ter 132 de vida e vão dar aí 247 de dano em área, então é bastante coisa, porque os espíritos de fogo são três então são 247 vezes 3 é bastante coisa mesmo e a fornalha de nível máximo vai ter 1.792 de vida e vai invocar 13 espíritos de fogo de nível máximo também, né? O mineiro de nível máximo, a terceira carta lendária novidade aí pra gente na atualização, vai ter 1.460 de vida, que é uma vida bem alta, na verdade, eu acho uma vida muito boa e vai ter 233 de dano, 194 de dano por segundo, que é uma quantidade também muito razoável, não é uma quantidade muito fraca não, viu galera? Quando você for encarar o um mineiro, quando você for usar o seu mineiro, você vai ter uma noção que ele não... É uma carta fraca. é uma carta muito boa. E para finalizar o vídeo de hoje mostrando o guarda de nível máximo de nível 8, né? Porque ele é uma carta épica. Vai ter 155 de vida. Só que o seu escudo vai ter 289. Então ele vai ter uma vida somada aí. Quase 400 ou talvez um pouco mais. Vai ter 115 de dano. E vai atacar aí mais ou menos na velocidade de um bárbaro, se não me engano. Deixa eu ver aqui. É mais rápido, na verdade. Peraí, aí. É velocidade de impacto... 1.1, enquanto a velocidade o, o Goblin ataca 1.1 e o Guarda ataca 1.2, então realmente é bem parecido com um Goblin aí, só que bem mais forte, né? Ele é uma carta épica de 3 de custo, eu acho que é a carta épica com o menor custo que nós temos, fica ali empatado com um Feitiço de Fúria, que também é 3 é, de custo. Então, realmente, essas foram todas as novidades. Espero que vocês tenham curtido. Se você perdeu algum vídeo de Sneak Peek, clica aqui, opa, aqui <risos> no card do YouTube pra você ficar por dentro aí das outras novidades que virão aí no Clash Royale. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. E eu vou ficando por aqui. Falou um grande abraço do Gordinho, galera. E até a próxima! É! Where nobody knows nobody. Oh, oh, oh. Save me, baby